E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e olha só Cara, vocês viram que no vídeo anterior eu abri três baús e não veio nenhuma lendária, mano E o jeito mais fácil de ganhar lendária, pelo menos pra mim, vai ter que ser gemando, mano E olha só o que apareceu aqui na minha lojinha, por 500 gemas Ai, é meu, mano, eu tô empolgado e ansioso pra abrir esse baú Mas antes disso, vamos abrir o que? Os baúzinhos normal, né? Claro, aquele baúzinho, showzinho de bola, vamos lá Abrir. Vamos abrir de novo. Opa, opa, opa. É isso aí, nossa. Surpreendi, Baúzinho de prata. Valkyria, muito bom. Isso aí, ó. Outro baú de, de prata. Nossa, vi as mesmas cartas do outro. Não, tranquilo. Abrimos isso aqui, só que isso aqui é, é só É só o. Pra dar o gostinho, mano. Agora eu tô muito empolgado para abrir esse baú. Eu já comprei as gemas aqui que precisava, que faltava. De gemas pra comprar o baú E, mano, é o fato que eu vou ganhar a minha lendária, mano Minha primeira lendária, eu só não sei qual que é ainda eu tô empolgado pra saber qual vai ser a minha lendária Mano, vamos lá, vamos lá ai, ai, ai. João, respira fundo, vamos entrando em uma sintonia E vai vir uma lendária extremamente forte e extremamente boa E não importa, é lendária e vai ser boa <risos> Eu preciso de lendária, eu, eu preciso, mano tem uma lendária no meu estoque. Vai ser agora. Vamos lá, sem papo, sem mais, sem mais enralaçada. Vamos lá. 500 gemas. Ok. <risos> Aê! Aê! Mago de gelo. Uhul! Uhul! Yeah! Minha lendária! lendária. Minha lendária. Minha lendária. Uu! Tá vendo isso aqui, cara? É um mago de gelo É um mago de gelo, mano Ah, mano, eu queria ganhar um mago né? Eu já tinha um mago normalzinho, agora tem um mago de gelo aí E é muito bom Olha só, estamos aqui dentro do jogo Não sei se vocês viram, desse de troféu. troféu que eu tô dando uma testada nos decks aí, E vamos ver, cara, eu botei aqui no meu deck O mago de gelo, que é a lendária que eu ganhei Que eu estou muito feliz, mano E fiz um deck completinho O pessoal me ajudou, o pessoal do meu clã me ajudou E eu construí esse deck e eu estou pronto para batalhar Então vamos ver o que, que vai dar Beleza, estamos aqui começando a partida Vamos ver com quem que a gente vai batalhar agora Ó oh, o Iolo, uau, bom jogo O Iolo, eu acho que é assim, Iolo Yu. Cara, vamos começar atacando aqui, atrás O gigante Oxi, meu Deus Quero meu o de Gelo, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ele vai levar minha torre agora, é, meu Deus do céu Levou a minha torre Sabia que ele ia levar balão, sempre é uma carta muito forte. Balão sempre caga com tudo. E ele não gastou tanto Elixir para fazer tudo isso, né? Isso que é interessante. Mas beleza, cara. Tá aqui lá o Sérgio Vamos ver se ele vai fazer o seu papel, né? Ó, levamos a torre dele também. Tá de igual pra igual por enquanto, né? Vou tacar o esqueletinho aqui que é o esqueletinho que vai fazer um sucesso ali fazer porcaria não opa opa opa eu tô sentindo aí um ar de vitória tô sentindo um ar de vitória meu deus meu deus ganhei quanto nossa mano do céu vou mandar um aê pra ele cara mano do céu ganhei em 10 segundos <risos> Três coroitas. Ó, ah, mago de gelo também. o negócio foi bom, mano. Então, esse negócio foi bom. Uau, mano! Mano do céu. Tô empolgado agora, agora fiquei empolgado. Testando o mago de gelo, agora que é a minha nova carta lendária e eu estou muito empolgado com ela, mano. A minha primeira carta lendária de muitas cartas lendárias que ainda estão por vir, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Um beijo no coração de cada um e valeu.